OBLITERANDO Jogos Green Hills Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no OBLITERANDO Jogos Hoje vamos continuar com Sonic 2 Então sincronize sua atenção porque é hora da ação E vamos logo que eu estou com pressa! Este jogo foi sugerido por Guitar Dreamer se você também quiser sugerir um jogo, é só deixar aqui nos comentários do vídeo. Opa! Que beleza! E vamos para o próximo! E não esqueça que temos vídeo novo às sextas e aos sábados. E também às quintas-feiras. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos... Inscreva-se e ative as notificações e vambora vai da frente! Passou mais uma esmeralda do cal. E agora vamos para o chefe. E lá vamos nós. E aqui estamos E toma E toma De novo